E aí, pessoal, beleza? Rima aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rumo aos 600 mil inscritos. Então, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta, os melhores tempos, os melhores flows, rapaziada. Um tempo que você gosta muito aqui no canal RimaSulo HD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Então, deixa nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSulo HD, tamo junto, é nóis, falou.